Bom, boa tarde pessoal Eu queria enaltecer o trabalho Iniciado pelo professor Lau Trabalho que foi continuado Pelos vários diretores Por mim Pelo professor Walter Agora e, e é claro que todo o trabalho Que é feito não é feito só pelos diretores Mas é construído especialmente Pelos professores e pelos servidores Técnicos administrativos Também pelos terceirizados então eu não queria ocupar mais tanto tempo de vocês, eu queria desejar a todos Feliz Natal, um feliz Ano Novo, e que a gente continue sendo sempre, sempre, sempre a mesma família, uma família unida e que a gente possa continuar trabalhando para fortalecer o CCA. Obrigado.